Fala pessoal tudo bem? Gente hoje é Halloween, hoje é sexta-feira e a gente vai fazer o tutorial que está passando aqui na tela para vocês para comemorar esse dia. Vamos lá? desenho que eu importei, coloquei dentro do Illustrator e vou bloquear ele. Primeiro, como que eu faço para colocar um desenho? Eu vou vir no menu arquivo e vou inserir esse desenho. Se for no menu no inglês, eu vou colocar no file Place, que é a mesma coisa. Ou atalho Ctrl Shift P. Depois de colocado o arquivo, eu vou vir no objeto e vou bloquear esse objeto. Eu vou colocar aqui, ó, Ctrl 2, que é objeto, bloquear, seleção. Bloqueado ele fica como se fosse o background. E agora a gente vai entender um pouquinho da ferramenta caneta que a gente vai utilizar, que o atalho é o P. Quando eu aperto P, ele me mostra a ferramenta caneta, Tá? E sempre que você quiser saber um atalho, basta você olhar aqui na frente. Eu vou apertar o Z de zoom, que é a ferramenta de lupa, e vou aproximar para a gente trabalhar com uma precisão um pouco maior. De novo, eu vou vir na ferramenta caneta e vou começar meu trabalho. Vou começar com a graminha. A ideia não é fazer todo o trabalho, é fazer um pedaço para a gente conhecer a ferramenta. Eu não vou começar com a grama não, vou começar aqui. Então é, eu vou começar por aqui Vou começar pelo rosto para ficar mais fácil Antes de começar fazendo da forma mais rápida Eu vou fazer o seguinte, cliquei uma vez Cliquei no meio, cliquei no meio Isso aqui é uma curva Eu vou continuar e vou dar uma parada agora Vou dar um ESC pra poder parar Pra gente ver algumas configurações aqui Eu vou pegar Move Tool Eu tô com o patch selecionado tá? Quando eu tô com o patch selecionado Ele aparece a barra de ferramentas Se eu colocar uma cor aqui, ó Pode estar tá acontecendo de estar tá preenchendo desse jeito para você, padrão. Então você pode colocar essa cor vazia. E essa cor aqui, que é outro do contorno, você pode colocar branca para você ver. Está muito grosso, eu vou afinar. Coloquei 0,5. Tá? Depois de feito isso, para a gente entender a lógica, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um arredondamento. Tá? Eu vou pegar essa ferramenta aqui. Ó. Essa ferramenta, ela mexe com o nó. Eu vou pegar é a ferramenta de ponto de ancoragem, que é essa ferramenta curva aqui e vou arrastar ela para o lado um pouquinho aqui, ó. observa que ela está dando um snap, ó. quando eu chego aqui ó, ele prende, ó, ele me diz que está continuando o arredondamento, isso aqui por enquanto não me atrapalhou, ó. eu arrastei para o lado para poder encurvar, então cada ponto de curva ele gera uma âncora para a gente então eu tenho duas maneiras de trabalhar, mais encurvado ou mais reto e depois converter. O legal é você entender esse raciocínio de como é feito para você poder trabalhar já encurvando, tá? Então essa primeira foi uma demonstração. Vou tirar o Guias Inteligentes, tá? Não, vou deixar. O Guias Inteligentes é esse negócio que ele vai ajustando. Quando eu coloco aqui, ó, ele alinha, ó, tá vendo? É o Smart Guides em inglês. Vou apagar e vou começar do zero, agora que a gente teve o primeiro contato. A caneta, vou fazer só o rostinho aqui, tá? para o tutorial não ficar longo, que tudo se repete. Então eu peguei a caneta de novo, cliquei, arrastei, observa que é mais ou menos onde eu fazia o ponto. Ó, arrasto aqui, eu consegui a curvatura, sempre, ó, a alça, sempre observar o movimento da alça. Arrastei para cá, ó, fechou. Agora é o seguinte, observa que ela tem uma tendência de vir para cá. Se eu clicasse assim, ó, o que, que aconteceu? Ela continuou. Eu tenho que Acabar com essa tendência dessa curva. Eu aperto Alt. Observa que ele fez um vezinho de âncora. E clico. E agora o que, que eu faço? Ó? Arrasto. Aperto Alt. De novo. Ele fez uma ancorazinha. Arrastei. Beleza. De novo. Ele pegou, fez a âncora. Aperto Alt. Arrastei. E fiz o ponto. Então, ó. Alt. Transformou em reta de novo, essa que é a vantagem, que ele tira a curva e continua. ó. Alt, cliquei, arrasto, arrasto e vou lá. Ó. Essa parte que está para fora eu não preciso me preocupar, claro, mas depois eu posso dar uma, um recorte nela. Continuo aqui, ó. Ó, oh, gente, o desenho é orgânico. Então eu não estou não preocupado em ficar igualzinho, igualzinho, não. Tá? Alt. E aqui eu vou até exagerar um pouquinho nessa parte aqui. Pronto. Terminei a parte do rosto. Eu apertei a V para ele soltar. Tá? Essa ferramenta aqui. Ele soltou. E agora eu estaria fazendo o preenchimento dessa parte aqui. Tá? Vou pegar a caneta. E arrasto. O objeto Alt clico Alt, porque se eu não apertar o Alt, vamos arrastar de novo. Ó, não apertei o Alt e vim para cá. Ó, o que, que ele faz? Ele continua encurvado. O Alt ele transforma de curva em reta. Então eu puxo de novo. Ó. Vamos continuar agora para cá. Ó. Arrastei Alt para tirar a curva para reta. Arrastei Alt, cliquei quando apareceu o Vizinho. Arrastei, soltei Agora eu vou fazer o seguinte, a boca Cliquei Arrastei Arrasto novamente Sempre a tendência, ó, nunca vou fazer isso aqui Eu sempre vou para a tendência da reta tá? Arrasto Agora se eu clico aqui, ó, então não dá Alt, transformar em V E agora aqui é bem fácil, só reta Não tem que curvar nada ó. Agora, gente, o seguinte, vamos fechar esse trabalho aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, colocar uma cor, tá? E vou vir no menu janela e vou colocar a opção Pathfinder. O que é o Pathfinder? É a opção que ele vai soldar os elementos. Então, o que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de Pathfinder aqui de uma coisa bem simplesinha. Eu tenho desenho uma bola, Alt dupliquei, Vou trocar de cor só para a gente ver que são objetos distintos. Opa, cliquei aqui, cancelar sem querer. Só para a gente ver que são objetos distintos. E vou colocar, estou fazendo um coração aqui para vocês. Tá? Então eu tenho aqui ó, três objetos, só para a gente entender o que a gente vai fazer. Eu selecionei e soldei. Eles transformaram em um só. Mesmo eles estando tão longe, eu vou transformar esses três, já transformei em um só. Eu clicaria soldei. Agora é o seguinte, eu tenho dois elementos diferentes. Tá? Eu tenho o um elemento que é a cabeça. Vou tirar até o contorno para não ficar feio assim. E eu tenho o um furo que eu poderia deixar preenchido para poder fazer o degradê. Eu não vou fazer o degradê nesse exercício. A minha ideia era só esse primeiro contato. Mas se eu quisesse furar esse elemento, bastaria selecionar um, apertar o shift, selecionar o outro e furar. E aí eu teria esse resultado. E aqui eu poderia colocar luz, por exemplo. Existem várias maneiras que eu poderia fazer, eu poderia fazer elas separadas. A ideia da aula de hoje foi mostrar a ferramenta PET, como que você pode trabalhar de forma simples com ele, para você poder dar o primeiro passo dentro do Illustrator. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais!